No início do vídeo mostrei um pequeno treinamento com uma drona que não correu muito bem. E que é que não correu bem? Achei-me de confiança, cheio de confiança. Pensei, olha estou aqui no meio das árvores, já domino aqui a andar à volta das árvores, vou fazer um grande plano para ter umas grandes imagens. próxima me uma pé da câmara e viram o que aconteceu. E nunca pensarem que isto já está dominado, está no papo, porque é mentira. Agora tirando isso, Vamos ao, ao que interessa. O meu vídeo de hoje é eu a soldar os esques na placa e alguns componentes. Onde faço uma ressalva e vou-vos mostrar já o porquê. Por isso, não esqueça, este fio vão soldar o macho. O JST vão soldar o macho. E aqui o XT60 vão pô mais curto. Eu pus o assim, curtinho, está mesmo curtinho. Está mesmo assim pequenino é o suficiente e desde já no final se gostaram do de vídeo demonstrem-no subscrevam -no, no canal e ficam sempre a par das novidades e bora soldar os esques para começar vamos embrulhar os motores e os esques um esquezinho E um Simulka 3, 3, não amperes. O meu motorzinho um amarelo. O que é que vamos fazer agora? Vamos aqui ao freio, Vou tirar daqui um bocadinho. era simples, mas como eu sou preguiçoso, como eu sou preguiçoso, gosto de usar aqui a minha super ferramenta, e agora como é que isto funciona? Isto é a nossa parte de baixo do frame. Os eixos vão ser soldados assim nesta posição. Aqui no sítio deles onde está aqui marcado com este dourado. também levar soldado. Aqui um conector do XT60 vai ser soldado aqui. Nunca esqueçam, o vermelho é no mais, o preto é no menos e ainda vai levar mais dois conectores JST: um que depois, seguramente irá ser para o gimbo, é e o outro com uma eventualidade de querer pôr a luz no drone. Pôr Ligar qualquer coisa e que precise da bateria, assim já está aqui tudo, não é porque ter mais um ou menos um o drone não vai voar. Isto vai ficar soldado ao assim. Vamos pegar um bocadinho de pasta de solda, coisa mínima, isto de sujar isto. Como eu não sei soldar. a terceira vez que vou rodar coisas, as tenho, vou ter um bocadinho de massa aqui para ajudar a soldar. Para ficar um trabalho perfeito, para as pessoas que virem, esta gage é profissional. Ora bem, antes de soldar, proteger aqui o meu fundo, só tenho este e acho muito engraçado este fundo, agora sim, vamos dar calor, um pouco de calor aqui. vamos dar primeiro fazer com uma bolinha até ficou engraçado recortem Aí é, é. uma pequena almofada para quem não sabe soldar até ficou muito bom vamos aqui no menos ui, qualidade coisa primeiro temos que aquecer a zona onde vai a louvar o estanho, aquecer um bocadinho depois chegar o estanho, tentar não o estanho sem tocar no ferro e criar aqui uma almofada ali bonito Digam lá, isto não tem qualidade do de um profissional destenhar. Ora, se me tivesse posto a proteção, estava a sujar aqui a minha capinha do mundo. Ora, fui buscar aqui uma terceira mão. jeito. Esta operação tem que se fazer para todos os escos. Mesmo aqueles. Agora, mesmo os estes, quando traziam esta ponta, já vinha com solda, mesmo assim, temos que, se não quiserem cortar, tem que chegar aqui, aquecer e depois dar-lhe mais um bocadinho de, de estanho para não criar soldas frias e e depois não vai funcionar com soldas frias, tem pouca eficiência. E assim, se uma solda lhe um bocadinho de estanho, que é para usar sempre o mesmo tipo de estanho, para não ficar uma solda de um lado com estanho de uma marca e outra solda de outro estanho com outra marca, dá-se sempre um pinguinho de estanho. O mundo, mas tenho que fazer isto nos outros quatro. Next, molhar aqui na pasta. Estão os quatro Escs, a extensão do XT60. Ah, 21. Para aqui os meus dois terminais. Agora tomem muita atenção, agora as coisas que começam a ficar sérias. Não esqueçam, o preto sempre no menos, o vermelho sempre no mais. E agora é soldar aqui os nossos estes e dar um bocadinho de calor sobre a bola que a gente criou, mas só preciso apresentar solda. Ui, oi, tem bem. Ora bem. Não está a melhor solda do mundo, está estável. Agora é repetir o processo para todos os outros esques. Bem, eu não sei, mas isto queima os dedos muito. Ah.